Amigos do canal do Cícero e da Madalena Nós vamos fazer um sabão hoje Que nós fizemos um tempo atrás e deu muito certo E hoje está um dia bem quente Um dia bem propício para isso Nós vamos usar soda líquida, um litro Água morna, preste atenção viu gente Água morna, um litro e meio 5 litros de óleo de cozinha usados Coado, tá bom? E um litro de álcool de posto. Agora o passo a passo que eu vou fazer, vocês sigam que vai dar certo. Tudo bem? Bota, luva e máscara, tá bom? Bom gente, eu tô de máscara, talvez a minha voz fique um tanto estranha. Mas vamos lá para o nosso passo a passo Primeira coisa, nós vamos colocar a água morna Um litro E meio Agora é a hora em que vocês têm que tomar cuidado Porque nós temos que colocar a soda líquida Por sinal, essa aqui é de ótima qualidade, gente é um pessoal que entrega aqui na cidade para nós. No nosso bairro. Agora é onde começa os gases, certo? Então tem que estar tá com a máscara. Eu simplesmente faço assim, ó. Coloco os dois. A água e a soda cálcica. Dou uma mexida desse jeito aqui. Não precisa mais do que isso. Agora... Em seguida eu vou colocar 5 litros de óleo de cozinha usados e filtrado. Ele vai talhar, o que é normal. Vai talhar mesmo. Agora vai começar o processo de mexer. Tem gente que mexe com um pau... Eu já uso esse batedor de tinta ou de massa Numa furadeira que eu tenho aqui, tá bom? Devagar Uma dica que eu vou dar Nunca bata no meio Sempre no canto Porque se bater no meio Vai jogar para cima Então é bom usar óculos também como eu estou usando E aqui do lado não tem muito problema A massa está homogênea, mas ainda não está no ponto de endurecimento, porque eu bati só um pouquinho. Como o processo está começando a inicializar, então eu vou continuar batendo aqui e quando a madalena me der o álcool, primeiro eu vou colocar 300 ml de álcool, presta bem atenção porque foi assim que funcionou para gente. 300 ml de álcool depois 200 ml de álcool e depois meio litro é interessante, mas foi assim que funcionou não precisa bater muito tempo com o batedor aqui, tá certo? agora eu vou pegar 300 ml de álcool Já saiu, gente? Talvez alguém pergunte aí Mas por que ele colocou 300? Por que não colocou logo meio litro? Ou então logo um litro? É porque fizemos assim E foi assim que funcionou para nós agora 200 ml agora eu vou bater por um tempo e já volto para colocar o outro meio litro, tá bom? Bom gente, eu bati mais ou menos uns 3 minutos Vai depender de vocês também aí Agora vocês falam assim, ah mas estragou o sabão Ele ficou líquido, antes ele estava homogêneo Agora ele talhou e ficou líquido, certo? Então agora é a hora que eu vou colocar o outro meio litro de álcool Deposto, álcool deposto Se eu não falei no início é álcool deposto, tá bom? Eu vou colocar também aí para vocês nos ingredientes. Então vamos lá. Agora escureceu. Olha só, ele escureceu. Dá para vocês verem aí. Uma mágica, né? Mágica sim, a palavra mágica porque, olha só, ele estava bem amarelinho. Talhado Agora ele escureceu E vai começar a fazer o que? Vai começar a endurecer Olha lá Já começou a endurecer Olha lá, tá vendo gente? Olha Ó Ó Percebeu aí? Pronto, já endureceu. O que eu vou fazer? Vou dar só mais uma chegadinha aqui, tá? Vai pode até rodar à vontade assim que não tem problema, ó. Não precisa ser uma furadeira... Como essa não, viu gente? Pode ser uma furadeira Desde que seja uma barra de meia Elétrica mesmo, tá ligada no fio Essa aqui é na bateria Muito bem, já endureceu vou guardar essa ferramenta aqui agora eu vou passar para colocar na forma, A madalena vai me ajudar agora, tá bom? muito bem agora eu vou colocar no balde Olha como é que ele ficou Ele tá bem quente também, tá? Olha que beleza, ó. A colher tá lá, ó Agora eu uso sempre uma colher de pedreiro Para isso aqui, ó Vai esparramar, Madalena é Vai ficar bem cheio que essa vasilha aqui é pequena ó pessoal, ficou tão duro, tá vendo? Que beleza? Ó, vou até ter que tirar um pouco daqui E colocar aqui, ó Vou botar dentro do balde mesmo Depois eu passo em outra, em outra vasilha oh, tá parecendo doce de leite Vamos esparramar aqui agora Vocês Se seguem o passo a passo que eu fiz, porque foi assim, nós resolvemos fazer do nosso jeito, porque nós fizemos de uma forma que nos ensinaram e não ficou bom. Aí a gente está acostumado já a mexer com sabão, né? Fizemos desse jeito aqui e graças a Deus acertamos o ponto. Agora é com vocês aí. Aproveitem, se inscreva no canal Dê o seu like Faça o seu comentário Compartilha com os amigos Com os parentes Compartilha pelo whatsapp Nos ajude gente Porque a gente faz com carinho Faz com amor E eu sei que vocês reconhecem também isso O canal do Cício e da Madalena Estava um tanto parado Agora voltou Novamente a crescer tô parecendo perder um pedreiro mesmo ó. Enchendo os cantinho aqui para ficar bonito ó. Certo então? Então é isso Deus abençoe a todos vocês E Como sempre Deus abençoe a todos Bom meus amigos Eis aqui o sabão A Madalena cortou e nós não fizemos assim um corte bonito, preciso, não que é para o nosso uso. Se fosse para a gente vender, como nós antigamente tínhamos a nossa pequena fabriqueta de produto de limpeza, até poderia ser colocado em forma e tudo mais. Mas agora aqui é para o nosso uso, não tem problema. Agora nós vamos ao teste. Logicamente, a Madalena vai utilizar utensílios bem sujos de gordura para a gente ver o resultado. E ficou uma beleza, pessoal. Vocês podem fazer esse, essa receita do jeito que nós ensinamos. O passo a passo que nós fizemos. Foi até interessante, porque nós nunca fizemos assim. Colocando um pouquinho, sabe? Ali está a Madalena fazendo a limpeza. Dona Madalena. Olá. Bom Olá. dia. É boa tarde. Boa noite. Dia. É bom dia. Bom dia. Bora lavar louça. Então, é isso aí, gente. Ó. Esse aqui está com gordura. Então, vamos tirar. Eu gosto de tirar primeiro a... A Madalena, mostra essa buchinha aqui. aqui buchinha usa essa ropa. buchinha vegetal para tirar a gordura que tá lá, tá? Para que teste de comida para não, não sujar a outra buchinha, né? Aqui não eu passo mas eu passo devagarinho, viu? Olha só o quanto de espuma. Você já fez teste na roupa, né? Ainda não. Só na... Eu lavei, eu lavei um pano de chão com ele. Lava a roupa, assim, eu lavar a roupa mesmo, não. Bom, é aqui então. O resultado está Você desengordurando tá, bem? Eu, deixa, deixa eu só tirar isso aqui, ó. Tá assim? Tá? Tá. Isso aqui tá um pouquinho mais de gordura. É que eu já tiro o excesso com a buchinha, mas ó, ele tanto tá tirando a gordura como ele tá dando brilho sabão de álcool de posto ou seja etanol com soda líquida e óleo de cozinha usado não joguem fora é dinheiro em caixa se vocês não jogarem fora muito bem agora sabão eu vou bom. sabão bom é. sabão então Então, um tchau pessoal aí tchau gente é, se inscreva no canal, quem não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que a gente possa crescer como família. Ative as notificações e deixe aí seu like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e um beijo no coração. de todos vocês. De cada um. É do Cícero e da Madalena. Mas vai dar um beijo no coração do Cícero e da Madalena ou é o Cícero e Madalena que está pedindo. É do Cícero e da Madalena. Ah, do Cícero e da Madalena. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Ai, ah, vou enxaguar. Não mostrei enxaguando? Então enxago. Olha aí, ó. Bonito mesmo. Ó, não tem gordura nenhuma.